É, meu nome é Daniel Daniel Lima já tem um ano que eu montei internando um ano que eu montei o sistema o sistema solar é, não, não tenho experiência com essa parte elétrica tudo. já tem um ano que eu não tenho uh, concessionária não tem uh. hoje é um dia por exemplo que a energia choveu ontem o dia inteiro, hoje também está o dia inteiro nublado é, o controlador de carga está dando 3, 4 amperes nesse, nesse horário que estaria na faixa de, de 11, 12 então as baterias não vão conseguir é, manter a carga a, a noite inteira é, a gente sabe que é o sonho de, de todo mundo pelo menos tentar fazer igual eu estou fazendo que é 100% sem, sem necessitar da, da CMIG, é, por mais que tenha é, os on-grid também, que você tem um investimento mais alto, mas você consegue é, devolver energia na rede, mas você continua pagando a taxa mínima, então é, esse foi um jeito que foi possível não ter, ter zero de conta de, de, de energia. Por mais que as baterias ainda tenham tempo útil... Não seja compensativos as baterias, eu resolvi fazer esse teste. Ah, eu quero ver quanto que tempo que eu vou conseguir viver sem que eu precise ligar a rede elétrica. As minhas baterias também não são as baterias recomendadas, são baterias de automóvel. São quatro baterias de 60 amperes ligadas em paralelo e em série. O sistema já foi montado todo em 24V porque as placas eram 24 e aí eu já resolvi já montar tudo em 24 para ficar mais fácil de, de trabalhar com energia, já que a gente não tem experiência de, de ficar convertendo 12 para 24, 24 para 12 e fica gastando mais equipamento para isso e eu prefiro trabalhar em 24 também porque hoje eu vejo que muitos vídeos no youtube falam de bateria esquentar, que a bateria está esquentando que, e em 24 volts eu não vi nenhuma hora nem carregando e nem descarregando as baterias esquentar praticamente elas ficaram é, sempre em temperatura ambiente então é, em 24 volts pareceu ser melhor de trabalhar do que os de 12 quando você compra já tudo em 24 volts é, o chuveiro também quem tem uma noção mínima de energia sabe que chuveiro é um vilão também, que não, não tem como é, praticamente se, usar, se transformar energia solar em energia elétrica para usar o chuveiro. Então é, se usa energia solar para transformar em energia térmica, né, para você usar o chuveiro convencional de aquecedor solar. É, hoje também é um dia, como choveu ontem, e hoje está nublado o dia inteiro. A temperatura da água não, não tá legal já para tomar um banho quente, né? E não tem não tem a rede elétrica, então não vai ter jeito de de esquentar a água no, no dia de hoje. É, hoje é praticamente a segunda vez no ano, num período de um ano, que não é possível ter é, energia sobrando. Mesmo que são só duas placas de 260 é, 260 watts por, por 24V e mais ou menos 240A de, de bateria. É, o que eu uso é uma TV de, de 42 polegadas, as luzes da casa também, tudo ligado no caso depois do inversor, nos 110 volts. A, a geladeira eu programei ela para desligar. A gente tirou o termostato dela que é uma, uma pecinha lá que fica debaixo do congelador a gente remo removeu ela e eu programei ela para durante o dia ela consumir mais energia ela, ela não desarma, ela fica de, de 9 horas da manhã até 4 horas da tarde, que é a hora de maior pique ela fica o tempo inteiro sem desligar o motor isso para que as minhas baterias elas não teriam carga suficiente para o que gera os painéis solares os painéis solares estão gerando mais carga do que tem sol do que minhas baterias conseguem absorver então o que, que eu programei a geladeira? a geladeira fica de 9 horas da manhã até por volta de 4 horas da tarde gelando bastante ela fica bem mais gelada do que precisa e depois no período da noite ela vai ligando é, poucas vezes é, aí, eu tenho o timer no, no, no, na geladeira, um aparelho que você compra que regula a hora de desligar e ligar. E eu consigo manter a temperatura da geladeira do jeito que eu quero no período da noite, ligando poucas vezes. Eu programei para ligar men menos vezes e eu consigo ter a geladeira resfriada e gelada a, o, o dia inteiro, as 24 horas, mesmo que ela não ligue é, o tempo inteiro à noite. Hoje já, já, já as baterias já estão interando, são, são automotivas, já, já vai interar um ano. Eu só esperando é, ter os 12 meses certinho para eu fazer a, a conta exata de quantos, quanto tempo está durando. Agora, interando os 12 meses, eu vou ligar os equipamentos. Na rede, até dar uns 200 watts aí para ver, ver o consumo e ver quanto tempo que essas baterias vai aguentar o constante desse, desses 200, 300 watts aí, para eu ter uma noção de quanto que as baterias ainda estão segurando carga ainda. Aí, quando eu fizer esse vídeo, aí, a gente vai postar também para as pessoas ter uma noção se as baterias automotivas elas aguentam ou não e quanto tempo. É, a durabilidade delas vai aumentar, que normalmente eles falam de um a dois anos, e eu já tô com as baterias já um ano e parece que as car a carga delas estão segurando bem, então perfeitas ainda. Aí até o final do ano agora eu devo estar tá fazendo um vídeo mostrando como que está as cargas da dessas baterias. E assim. Praticamente eu estou realizando o sonho de, de muita gente que quer não, não pagar energia de jeito nenhum. Mas a gente sabe que isso é um pagamento adiantado. Você tem um investimento alto para você não, não pagar energia. Então, é... Mas é bom. É, assim, a gente costuma a economizar, costuma não, não desperdiçar, não deixar as luzes tudo ligada. E está é, sendo uma experiência legal, está tá sendo bom. E qualquer problema também, a concessionária está aí, eu vou lá e peço a ligação do padrão também. Não tem problema de testar e tentar fazer uma coisa diferente.